Interrompi umas avaliações duras que estou a fazer para, de, de universidades francesas e que são, digamos, trabalhos menos interessantes do que certamente esta conversa será. Eu acho que não vou perder muito tempo a, digamos, a falar do meu percurso, acho que é mais importante as pessoas fazerem perguntas e nós podermos trocar ideias e talvez mais importante ainda se falar falar dos, dos, dos, dos prospectos que nós temos, das perspectivas que temos para o futuro na União Astronómica Internacional, essa é capaz de ser a parte mais interessante. Portanto, aliás já vi que muitos de vocês já me conhecem há longo tempo, já sabem tudo, não há muita tarde, para os que não me conhecem, eu em Lisboa fui muito pequena para Angola com um ano cresci em Angola e depois caí de para quedas no Porto, para, para a Universidade. Fui fazer um bacharelado em Matemática, a ideia era que continuasse em Matemática. Entretanto, no terceiro ano descobri a Astronomia, uma disciplina que me motivou a Matemática por si só, digamos, fazia-se com, com, com sucesso, mas, mas não era muito motivadora. A Astronomia mostrou-me que havia problemas reais para resolver, digamos, coisas, que as questões que eram postas, questões físicas, puzzles, autênticos puzzles, e que, e que, para os quais nós podíamos dar uma contribuição. E, portanto, isso entusiasmou, mudei de rumo e resolvi experimentar a astronomia. O primeiro ponto... O com astronomia foi em Inglaterra, no Observatório de Greenwich, num curso de verão, e eu decidi que ia fazer um mestrado e um doutoramento em Inglaterra, porque em Portugal naquela altura não havia nem mestrado, nem doutoramento, nem investigação em astronomia. Houve um pequeno sobressalto associado à minha condição feminina, porque fiquei grávida, tive que adiar um ano e levei uma filhota a fazer o um ano enquanto eu estava a iniciar o mestrado. Foi, foi digamos, duro. Mas foi divertido, foi uma experiência completa e interessante. Depois fiz doutoramento, regressei ao Porto e depois na Universidade do Porto a que eu estava ligado, onde era docente, houve oportunidade de fazer várias coisas interessantíssimas, vários desafios, como criar uma licenciatura em astronomia, criar um mestrado europeu em astronomia, criar um centro de astrofísica e por aí fora... Uh, eu direi que eu tenho tido sorte, porque tenho tido desafios interessantes e duros, como a Porto 2001, Capital Europeia da Cultura, ou até o, o, o Conselho Europeu de Investigação. E agora espero muito, também igualmente motivante, porque a partir de agosto eu tomarei posse como secretário-geral da, da União Astronómica Internacional. E disto isto é que eu vos queria falar uh, estes três anos de aprendizagem em que eu era, se quiserem, assistente, aprendiz, da secretária-geral, portanto, o chamado Assistant General Secretary, permitiram-me aprender em detalhe sobre a União Astronómica e criar ambições também interessantes, tomar nota daquilo, tomar contacto com aquilo que, com muito que ainda havia a fazer, e isso de alguma maneira levou a a envolver-me também no chamado Plano Estratégico da União Astronómica para a Década 2020-2030, que vamos apresentar em Viena em Agosto. Eu acho que esta é a parte mais interessante, porque nesse plano estratégico claramente a inclusão é uma prioridade, claramente a educação... Isto é, usar a astronomia como instrumento para a educação, um instrumento para o desenvolvimento, que já era, continuam a ser prioridades, mas a educação vai aparecer com um novo, com um novo office eh, que será aberto por concurso internacional. E, portanto, essas são as coisas mais interessantes, eh, e já que estamos no Dia de Mulher, de facto, a inclusão, naturalmente a inclusão da mulher, mas não só. Há muitos tipos de exclusão, nós abordamos também a inclusão das pessoas que têm uh, algumas limitações, uh, digamos, de qualquer tipo e, e que têm o mesmo direito e o mesmo valor que, que, que, que, que qualquer um. E, portanto, é essa a parte interessante. Eu, eu vou terminar porque acho que é mais interessante, talvez, ouvir perguntas e responder a perguntas sem dúvida. Eu vou, vou obrigada, Professora Teresa, por esta por esta introdução. Uh, vou de abrir vamos abrir aqui algum espaço para, para receber questões por escrito, se algum participante as quiser fazer. Uh, entretanto, enquanto enquanto os participantes escrevem essas respostas, eu gostaria, por exemplo, de, de retomar aqui Aqui a, a parte em que, em que a Teresa referiu, que, pronto, que já participou em, em, em projetos de, de grande porte, uh, nomeadamente na parte de, da, da adesão de Portugal ao Observatório Europeu do Sul, foi membro científico de, do Conselho Europeu de, de Investigação, um, onde participou, uh, nesse, nesse, nesse, nesse papel que participou Tipicamente num grupo de trabalho um, relacionado com, com a igualdade de, de, de género. Uh, quer falar um bocadinho de, dessa, dessa parte? Que, que aprendizagens é que retirou desse trabalho? Uh, existe alguma, algum género de, de discriminação no mundo da investigação científica, por exemplo? Uh, quer falar um bocadinho sobre isso? Eu posso, foi uma, foi uma, digamos, uma aprendizagem interessante porque eu devo-vos dizer que não, não sou propriamente uma feminista ativa, ou uma, uma ativista feminista, mas naturalmente que estou atenta. E, por exemplo, quando nós começamos a analisar, digamos, os resultados dos concursos, das competições, que são, portanto, dos concursos de, de bolsa, do, da, do, do, do IRC, do chamado European Research Council, são extremamente competitivas, uh, apesar de, de, da extrema competitividade, o que se verificava era que a percentagem de mulheres uh, que conseguia uh, uma bolsa em termos, portanto, percentagem relativamente àquelas que tinham concorrido era sistematicamente menor que na dos homens, isto é, as, se quiserem o número ou a percentagem masculino-feminino de, de sucesso era diferente sistematicamente, por tipicamente 2% ou algo do género. E, e era em todas as áreas de ciência, era nas ciências sociais ou, nas, ou na biologia onde há um número muito grande de investigadoras mas era também nas chamadas ciências duras. E, portanto, nós, na altura, chamei a atenção de, para, essa, para essa, digamos, diferença sistemática. Eu acho que aqui atuei mais como astrónoma do que propriamente como mulher. Havia uma diferença sistemática, era preciso perceber o que era. E o conceito científico constituiu uma, portanto um grupo de trabalho de que eu fui... Precisamente para nos debruçarmos sobre isso, o que nós tentamos inicialmente avaliar rapidamente foi, por exemplo, se a composição dos júris que avaliavam, porque havia vários júris em paralelo, se a composição dos júris tinha, tinha um impacto ou não, não tinha, se os nossos pedidos, o formulário tinha alguma, alguma bias, alguma subtileza que pudesse desfavorecer nós até, antes mesmo de eu sair, lançámos dois ou três concursos para dois ou três projetos de investigação para especialistas nessa área, precisamente para tentarmos identificar quais eram as, as causas desses, dessas, dessa bias, dessas diferenças. E esses trabalhos devem estar a ser publicados agora, porque eu já saí em 2013, que são projetos de vários anos, mas, digamos, não houve conclusões, as, as coisas mais óbvias foram testadas e excluídas e, portanto, eu tenho, eu tenho uma ideia pessoal sobre a causa. E posso partilhar com vocês, embora não é meio, como é que é dizer, não, não tenho uma justificação científica para para a minha para a minha para a minha conclusão. Mas o que eu acho e aqui uso a minha experiência de muitos anos também no ensino, na investigação, é que as mulheres são muito mais exigentes consigo próprias do que são os homens. Os homens são mais audazes e como na, e como numa competição muito elevada e em que há apresentação pública e discussão curta do projeto de investigação, naturalmente o ser mais audaz pode trazer alguma, alguma vantagem. Esta é a minha interpretação. Naturalmente que tem havido progressos no, no conjunto da, da União Europeia, as estatísticas mostram que há um progresso relativamente ao equilíbrio entre géneros. Mas esse progresso é tão lento que dificilmente se vai chegar a um equilíbrio, a menos que alguma coisa, digamos, que sejam tomadas medidas específicas. Professora, eu aproveitava só para lhe perguntar, no seguimento do que acabou de dizer, um, ao achar que essa diferença provavelmente deve-se ao facto dos homens serem mais saudados e as mulheres mais exigentes uh, consigo mesmas, mas é um facto, acho eu, que durante o século XX, principalmente na primeira metade, uma grande parte das universidades uh, na Europa e inclusivamente nos Estados Unidos, vedavam o acesso a cargos de investigação ou a cargos de desfia às mulheres, não é? Portanto, houve uma componente social que mudou no entretanto, não, não sei se está de acordo. Claro, claro que sim, estou de acordo, estou de acordo, mas, mas repara, ali no caso da, do Conselho de Investigação Europeu, uhum. nós estamos a falar de quem concorre e quem é selecionado é tipicamente 10%, digamos, do topo, os 10% do topo, portanto estamos a falar de uma seleção muito, muito intensa, em que era esperado, eu esperaria que a porcentagem de mulheres que conseguiam a bolsa devia ser proporcionalmente equivalente a, digamos, acho que se candidatavam, não é? Claro. Portanto, estatisticamente é, devia manter-se essa, essa porcentagem, de facto ela não mantinha. Portanto, há um outro problema qualquer, mesmo esse nível, portanto, já estamos a falar das pessoas que ultrapassaram todas as as barreiras, por assim dizer, Claro. mesmo a esse nível, Uh, há, uh, de facto, ainda uh, uma, uma imparidade. E ainda no seguimento desta conversa, temos aqui o André uh, André Ferreira Freitas, de, do Brasil, que pergunta. Não, não, desculpa, de São Tomé e Príncipe, de Escola são mil... é são Tomé e Príncipe. Ah, peço desculpa, Sim. pensava que esta o André também era do Brasil. Não, <risos> desculpa, não. André. e <risos> uh, Ele pergunta: uh, por que é que existem tão poucas mulheres a receber o Prémio Nobel? Deixa-me só ir um bocadinho mais atrás, porque isto, é eu vou, só para contextualizar, em São Tomé e Príncipe neste momento é a hora de almoço, mas eu, eu, penso que o André trabalhou com os alunos algumas questões para colocarem à Atreza, portanto os alunos não estão diretamente para colocar as questões à Teresa mas o André coloca aqui uma série, uma série de questões que os alunos colocaram para, para no sentido da Teresa poder comentar. Portanto uma delas é qual é o conselho que, que a Teresa poderá dar a um aluno que, que agora acaba o 12 segundo ano e que quer seguir a Engenharia Aeroespacial? Uh, quais são as questões em aberto na Astronomia no momento? Como investigar o universo quando se sabe que apenas 5% são matéria conhecida? Uh, Porquê é, é que tão poucas mulheres já receberam o prémio Nobel e como é que, como é que pode a astronomia contribuir para o desenvolvimento? Obrigada André pelas, pelas perguntas, são muitas e algumas não. delas precisavam de vários webinars para nós discutirmos, não vou responder a todas por causa disso, se me permitem vou escolher uma outra. Eu ia pegar, na, digamos, na questão do, do aluno que acaba o 12º e quer seguir para a Engenharia Aeroespacial, eu diria, ele vai ter que querer mesmo ser ousado e ter que ir para, um, para uma, uma universidade onde haja o onde, onde haja um curso, mas haja um curso de boa qualidade, portanto, isto é, o meu conselho era não desistas, Uh, e, e ele não deve desistir e deve naturalmente fazer, uh, tentar abrir portas e fazer todos os esforços uh, para, para conseguir isso. Às vezes as coisas parecem impossíveis, mas quando a gente quer mesmo uh, acaba por as conseguir. Uh, relativamente a, vou, vou pegar noutra, que é como é que a astronomia pode contribuir para o desenvolvimento, uh, nós acreditamos uh, na União Astronómica que pode, eu pessoalmente já acredito há muitos anos que pode mesmo, porque a astronomia é extremamente apelativa, extremamente atrativa, e, portanto, pode ser usado como instrumento eh, para outras áreas eh, que impactam diretamente o conhecimento. Para além disso, reparem, as, a própria tecnologia, as próprias, eh, digamos, a matemática, a física, a computação, que são absolutamente são técnicas, por assim dizer, eh, utilizadas, são instrumentos na astronomia são importantes e essenciais para outras áreas, para outros investimentos e, portanto, a astronomia pode ser um veículo interessante, motivante para para aplicação e para aprendizagem dessas, dessas mesmas áreas. E, portanto, é por isso que a União Astronómica iniciou já há quase... 2011, creio que embora começasse em 2012, um, digamos um office para astronomia para o desenvolvimento, precisamente para fazer essa ponte entre a astronomia e, e, e o desenvolvimento. Hum, ora Bem, eu vejo agora aqui eu não, a questão das mulheres, de poucas mulheres a receber o prémio Nobel, bem, havia poucas mulheres na ciência, há poucas mulheres, a percentagem de mulheres na ciência é muito baixa, digamos em assim, todas as áreas, eu diria até do conhecimento e portanto naturalmente a probabilidade de haver mulheres no prémio Nobel é mais baixa e depois por todas as outras, todas as outras restrições de que ainda há bocado se falava, o Nuno falava isto é, quando o acesso é limitado durante muitos anos, a possibilidade das mulheres chegarem ao topo de carreiras, portanto, em lugares preeminentes, quer de investigação, quer de, de coordenação de investigação, é, é mais baixa e leva tempo, leva tempo a, a chegar lá. Mas eu conheço algumas mulheres de Prémio Nobel. Um, mais? Sim, também, também no, no seguimento desta, desta questão de, de, de posição de, de liderança ocupada por, pelas mulheres, a Silvia colocou aqui também uma questão, a Silvia um, está neste momento em Portugal, foi pós-doc na Holanda seis anos e ela coloca, portanto, coloca a questão exatamente de Desse tipo de responsabilidades e de parte de investigação implicarem alguma mobilidade uh, e partilha aqui também que para, para, para as mulheres se manterem competitivas comparadamente com outros investigadores sem família significa que teremos que ser umas super mulheres. Uh, ela gostava que, que a professora Teresa comentasse um bocadinho este assunto, aliás, a professora Teresa fez uma referência também uh, na, do seu percurso em que do seu percurso académico, que também, entretanto, foi mãe e que também acabou por por esse facto influenciar a própria, o próprio percurso profissional, mas ela, ela queria, queria mais algum comentário em relação a esta questão de, de manter a competitividade e de, do enquadramento com a família, enquanto mulheres. Ela tem toda a razão. É, é uma questão, digamos, chave, diria eu. Manter esse equilíbrio é, é difícil, é duro. E obriga de facto a não só uma disciplina, mas também a uma enorme quantidade de trabalho. No entanto, a minha opinião, se ela quer a minha opinião sincera, é que, digamos, eu acho que a mulher tem que tentar conseguir atingir essas posições sem deixar de ser mulher. E portanto. Claro que os filhos são uma parte importante. A família, para mim, é uma parte muito importante. Também é uma parte, deveria ser uma parte importante para um homem. O filho normalmente é do pai e da mãe e, portanto, não há razão para a mãe ser ser mais, digamos, mais sobrecarregada. Portanto, tem que, essa é uma essa é uma componente importante, uma partilha das responsabilidades, digamos, dos, da família e dos filhos com o parceiro. Essa é, é talvez para mim a questão mais importante, porque tendo isso resolvido, digamos, é mais fácil e depende apenas do trabalho e da vontade que se tem de conseguir, de conseguir as coisas. Esse problema também não está ainda completamente resolvido, embora eu acho que a tendência é melhorar, porque as pessoas vão sendo mais alertas, estão mais alertas para Uh, o facto de uma mulher não ter que deixar de ser mulher, nem ter que deixar de ser ambiciosa relativamente à sua profissão uh, em simultâneo. Uh, portanto, aí eu estou otimista e diria, uh, a, a recomendação que daria, não ao Nuno, mas às, às, às senhoras, às meninas que me ouvem, é uh, não deixem de ser exigentes com os vossos parceiros partilhando responsabilidades que são comuns. Professora, eu gostaria também de... Eu concordo plenamente com o que acabou de dizer e acho que este é um problema que assiste infelizmente à investigação desde há, há várias décadas. E gostaria, no seguimento disso, fazer a seguinte questão. O facto de... Para a progressão académica, um investigador ter que, quase obrigatoriamente, saltar de país em país, de instituição, de instituição em instituição, para, que, para melhorar o seu currículo e ter uma progressão mais rápida no mundo académico, isso não dificulta a formação de uma família, portanto, não coloca obstáculos à construção de uma família? É e, portanto, naturalmente. Só interromper só para uh, acrescentar algo. Não deveria o mundo académico, se calhar, tentar encontrar um equilíbrio entre as necessidades, eu compreendo a necessidade de um investigador ter que viajar e, e desenvolver investigação noutros, noutras instituições, porque há uma aprendizagem muito grande a trabalhar com outras realidades, outras formas de estar, outras formas de pensar, mas não deveria haver talvez um equilíbrio entre essa necessidade de saltar de instituição a instituição e de se poder estabelecer uh, num local okay. para... Tu tens toda a razão, esse, esse é um outro problema que depois vai, ao fim e ao cabo, também eh, notar-se não só na, na questão do, do equilíbrio entre géneros, obviamente, eh, mas também afeta, por assim dizer, todos em geral, eu diria, e esse é o único em que há equilíbrio, porque afeta todos, afeta todos em geral. Eh, infelizmente não é só o mundo académico, eh, digamos, em, digamos, as, as empresas privados fazem exatamente o mesmo. Às vezes não obrigam a saltar de país para país, mas obrigam a saltar de terra para claro. terra e as pessoas também têm a mesma estabilidade. E na isso combina, digamos, a vontade de, de ter uma família. Esse é, esse é um esse tipo de problemas são problemas que eu acho que não estão resolvidos. Eu acho que isto também é uma opinião pode ser pode não ser partilhada, mas eu acho que nós estamos a desenvolver as nossas carreiras, eu falo em particular na carreira académica, mas não só, estamos a desenvolver as nossas carreiras e as nossas vidas baseadas num esquema clássico eh, da, que terminou há algumas dezenas de anos, que era aquele em que as pessoas tinham um lugar permanente, um emprego, que digamos, onde entravam e de onde saíam quando, quando se reformavam. E, portanto... As, a, a, a, a metodologia, os processos de seleção, eh, por exemplo, numa universidade ou de seleção dos investigadores, ou até, eh, se quiserem, das próprias carreiras, está a usar um esquema que é esse, que já desapareceu, eh, que já, que já não, tem, não tem justificação, isto é, que não é compatível com a estrutura dos, dos empregos que hoje é imposta. Portanto, isso é uma questão muito profunda, é uma questão que tem a ver não propriamente só com as universidades, mas eu, tenho, eu acho que tem a ver com a vida em geral. A vida mudou muito, as condições de vida mudaram muito e, de facto, devia haver, digamos, também mudanças semelhantes nos esquemas de trabalho. Por exemplo, não tem sentido que para mim, não tem sentido que se continue a trabalhar oito horas por dia, cinco ou mais dias por semana, e que haja uma taxa de desemprego, que haja tanta fora, tanta gente fora à espera da oportunidade de um emprego. Eu não entendo ainda porque é que não é possível trabalhar menos tempo e ter uma vida mais normal, que permitiria partilhas e eh, condições diferentes, e ocupar, não direi 100%, mas muito próximo eh, das pessoas que estão disponíveis. Então, podíamos ter vida em boas condições, minha vida completa, com todas as suas componentes, acho que estamos numa fase de grande transição, onde essas mudanças bruscas e, e, e dolorosas não não foram ainda incluídas. E isto afeta também eh, todos e, em particular, afeta também a questão do equilíbrio interno, porque naturalmente vai afetar as famílias e, de certo modo, mais diretamente as mulheres. Muito bem. Eu, se calhar, vou aproveitar para colocar aqui mais duas questões colocadas pela Teresa, que trabalha na, na área do turismo, está em Lisboa, e, e voltando agora mais um bocadinho à, à, ao papel que irá assumir a partir de agosto como... Secretária-Geral da União Astronómica Internacional uh, em, em agosto. Uh, a Teresa gostaria, colocou aqui duas questões, nomeadamente uh, que outros desafios uh, espera encontrar na, na União Astronómica Internacional, para além da educação, que já falou, como sendo uma das prioridades, e, e pergunta-me também se pudesse pedir um desejo para alguma questão astronómica para resolver para onde iria a sua, a sua primeira opção e porquê? Ora bem, antes de mais, é bom que, que, que vocês não se esqueçam ou que tenham presente que a União Astronómica Internacional é uma organização que foi criada essencialmente para promover, para defender a astronomia e promover o avanço do conhecimento científico na astronomia. E durante muitos anos essa foi a única prioridade, organizar, por assim dizer, reuniões científicas em que se debatiam problemas da de astronomia. Nós ainda o fazemos, isto é, a União Astronómica patrocina, cofinancia a organização de nove simpósios por ano Simpósios Científicos, tem, tem também uma Assembleia Geral de três em três anos, onde são debatidas as questões ligadas à astronomia nas suas várias componentes, nas suas várias subáreas E de facto, a preocupação da astronomia para o desenvolvimento, eu diria, é uma descoberta recente, digamos, de há uma década porque muitos dos membros da União Astronómica Internacional ainda consideram que a IAU é, foi criada para astronomia como ciência e deve ser esse o seu único objetivo. As coisas mudaram, a maneira de pensar tem mudado e, nos, digamos, nos últimos anos houve o impacto de de, de, digamos, da, do, do, do, do, de abrir a União Astronómica, criar dois, dois offices. Eu não sei como é que é traduzir escritórios, não, não é assim uma coisa muito bonita. Dois offices para além do, do, do Central, que é em Paris. Um deles foi. <risos> gabinete, exatamente. Um deles foi para dedicado a, a, a estimular a formação dos jovens astrónomos, particularmente em países onde digamos, o ensino a nível universitário não está tão bem estabilizado ou não existe sequer, e portanto isso é feito através de escolas de jovens astrónomos, e nós organizamos cerca de duas por ano, não são bem duas, mas quase, e depois apareceu também o digamos, a questão de empregar a partilha de conhecimentos da astronomia a motivação da astronomia como instrumento de desenvolvimento e esse escritório que, é, que, está, que tem sede na, na, em, em Capitão, na África do Sul, tem, instalou no mundo, por assim dizer, já instalou em várias regiões, escritórios regionais, o, o piloto, que é o, o escritório, se quiser, é horrível dizer escritório, eu fui dizer office, para uh, da língua portuguesa como veículo de, de contacto e de, de, de comunicação da astronomia, uh, é um deles. Portanto, há nove uh, neste momento. O mais recente, entretanto, criou-se um outro para, para a parte de comunicação, isto é, para uh, aumentar e intensificar... A comunicação da União Astronómica com o público e dos astrónomos com o público a nível mundial, que está instalado no Japão. E agora, vamos, se este projeto, este plano estratégico for aprovado em agosto, nós vamos lançar um concurso internacional para que um qualquer país membro se candidate à instalação do, do, se quiser, desse office para a educação. E, portanto, eu diria que as. As, digamos, as prioridades, claro que a astronomia continua a ser, como área científica e a investigação na astronomia continuam a ser a grande prioridade, mas associada a essas começa a haver um pensamento mais largo e neste momento também a inclusão é uma outra, se quiserem, ideia condutora, uma linha condutora que é, digamos, transversal a todas as nossas atividades. Portanto, eu diria que a União Astronómica está mais aberta, mais alta e mais talvez proativa em todas as outras áreas que não a própria astronomia apenas. Eu, eu, se calhar, pegava um pouco na, na, na parte que esteve agora a, a falar também do, dos, dos núcleos regionais, nomeadamente… Boa palavra, núcleos, <risos> é <A palavra>. isso. Um, nomeadamente do, do PLOT, que é, que é o grupo lusófono da astronomia para, para o desenvolvimento. Um, e, e aqui, se calhar, colocaria a seguinte questão, que é, de facto… Uh, a astronomia é uma área em que o inglês é a língua da eleição para, para o trabalho científico e, portanto, do ponto de vista do, do acesso a esse conhecimento da, por parte dos falantes de língua portuguesa, sobretudo das raparigas, uh, que estão em alguns países de língua, oficial, uh, uh, de língua oficial portuguesa e que têm menos oportunidades de escolarização. Um, qual é que acha que poderá ser o, o papel que, qual é o papel que atribui ao Pelood neste âmbito neste enquanto secretária-geral da União Astronómica Internacional, e, e se calhar colocaria ainda outra questão, que é que mensagem é que poderemos transmitir a, a estes jovens? Bem, a questão da língua é obviamente essencial. O inglês é a língua não só na astronomia, mas em quase toda a ciência e tecnologia. E é, é, é importante que começar por, para, para atrair as pessoas e para, para lhes dar a oportunidade de conhecerem, portanto, de poderem gostar, de se poderem envolver, quer na astronomia, quer noutras áreas do conhecimento, é naturalmente importante ter comunicação na, na própria língua. Portanto, o papel de um núcleo como o payload é extremamente importante, o, o, digamos, na IAU não é só o português que, que tem um núcleo, também há um núcleo para a China, para, para a língua chinesa, para, as línguas, para a língua, para o árabe, Uh, e creio que são todos neste momento, e estamos a pensar na possibilidade de, de, de, de suscitar a criação de um núcleo para, para o francês, para a língua francesa, para a comunicação na língua francesa, o, o papel é extremamente importante. Uh, esse, esse, o primeiro contacto, a cativação, tem que ser feita na língua própria. Estamos a falar de contactos não só em, em idades muito, muito pequenas, portanto, escolas no início da, digamos, da aprendizagem, em que naturalmente o inglês não será para a maioria dos países a língua, a língua dominante ou a língua corrente. Portanto, é um papel vital. Nós temos, obviamente, temos orgulho em poder estar envolvidos nós, União Astronómica, em estar envolvidos nessas atividades, digamos, a responsabilidade que esses núcleos têm é enorme e é a única maneira que nós temos de, de facto, criar uma rede tão alargada quanto possível em termos de participação. Obrigada. Uh, eu... Uh... Queria, queria também, agora fazendo mais uma referência para os participantes, para se quiserem irem colocando questões. Nós estamos agora, se calhar, mais na, na reta final uh, deste webinar. Uh, entretanto, ah, entretanto uh, a Teresa, que tinha colocado duas questões, pede para relembrar para, para a, a última questão que ela tinha colocado, que acabou por não ser respondida, deixe-me relembrar qual foi a outra questão que era, uh, se pudesse pedir um desejo para alguma questão astronómica por resolver, para onde iria a sua primeira opção e porquê? Um, a astronomia, é, é, dizer, é muito difícil responder essa pergunta pelo seguinte, uh, os, os que, que estão envolvidos na astronomia, não sei se é o caso da Teresa, sabem que quando nós uh, tentamos responder a uma questão uh, física, a uma questão sobre o Universo, e quando chegamos a alguma conclusão, chegamos a uma conclusão, compreendemos um fenómeno, mas saímos com 10 ou 20 ou 30 novas questões e, portanto, é uma, é uma espécie de um puzzle que se vai construindo, que se vai desenvolvendo constantemente. Uh, e eu acho que isso é parte interessante da astronomia, é o saber-se que é um conhecimento que se vai construindo e que, nos, que cada, cada problema resolvido está resolvido apenas parcialmente, isto é, na medida que nós compreendemos o problema, temos uma solução, mas sabemos, por exemplo, que se houver um telescópio maior, mais potente ou uma nova tecnologia, esse problema que estava pseudo resolvido vai voltar a ficar em aberto e, e, e vamos ter muitas outras questões. Portanto, é um, é, uma, é um puzzle que não se resolve, que não tem fim à vista e eu acho que essa é a parte mais interessante da astronomia. Portanto, eu não escolheria um problema para resolver há, há tantos de que eu gostava de ter a resposta, que eu diria que, digamos, essa é parte do encanto. Ser parte da atratividade da astronomia. Obrigada, professora Teresa. A, a, a Teresa que colocou a questão colocou agora aqui um comentário a que dizer que, que é fascinante. Eu penso que a Teresa ela disse ainda há pouco que era mais da parte do turismo, portanto, eu penso que será mais por curiosidade que. Que ela, que ela está aqui a participar neste, neste webinar. Um, Nuno, queres colocar mais alguma questão? Queres avançar com mais algum comentário? Entretanto, não há aqui mais questões colocadas por, por outros participantes? Não, eu não tenho mais questões para colocar à professora Trasalago. estou a ouvir, todo deliciado a ouvir, faz-me recordar algumas das aulas que eu tive com a professora, quando tive esse prazer, quando era aluno da astronomia, já há muitos anos que não, não ouvia a professora Trasalago Lago e está a ser um reavivar de boas memórias. Obrigada, Nuno. Oh, Joana, eu, eu vou aproveitar um minuto ou dois apenas para reafirmar a importância do trabalho que o piloto Desenvolve. Uhum. Uh, aliás, digamos, só para verem como de facto isto é sincero, algures no nosso plano estratégico vocês vão encontrar uma frase que diz que, no que se refere à astronomia para o desenvolvimento, que diz que os nossos objetivos são criar um núcleo em todas as zonas habitáveis uh, da Terra. Habitáveis? Habitadas da Terra. Uhum. Portanto, é para, de facto, transmitir como, precisamente, nós temos a ambição de que a astronomia sirva como, como elo, como ligação, como, como instrumento de entendimento e de partilha, independentemente da localização, se quiserem, da idade, da raça, da religião e do que é que fosse digamos, a, a ciência nesse aspecto é, e a nossa, a nossa noção de habitantes de um pequeno país, de um pequeno planeta num universo tão vasto é, é dominante relativamente a todos os outros parâmetros. Exatamente, aliás, nós estamos, o céu não tem fronteiras, portanto, nós também não deveríamos estar sempre a criá-las aqui na, na, na Terra. Nem a Terra tem fronteiras vistas vistas do, do exatamente. espaço. exatamente exatamente são são criadas são criadas por nós e depois uns criam e outros tentam tentam desbloqueá-las não é acaba acaba por ser por ser também também esse um bocado o papel Eu, da minha parte enquanto enquanto co coordenadora do upload uh, tenho tenho a dizer que, que tem sido um trabalho bem desafiante estar estar, estar neste neste grupo de trabalho, mas também muito gratificante ver como é, que, como é que as pessoas quando trabalham em rede e quando têm vontade, do nada se faz muito e, e se consegue, se consegue chegar, se chegar um bocadinho mais longe, pronto, isto tem de ser, cada, cada, cada passinho que é dado tem de ser valorizado, mas eu acho que as coisas têm, têm, têm de ser assim, portanto, tem de, de, de ser alguma coisa com com feita, com, um percurso feito com muita calma, hum, há muitos obstáculos e muito, muitas barreiras que vão surgindo e que, e que é o trabalho de todos e, e a experiência diferente dos vários, dos vários, das várias regiões que, que também permitem uh, avançarmos um pouco. Acho que o workload está agora no início ainda tem, tem muito uh, para dar, uh, mas tem, tem sido muito bom estar a participar Uh, neste, neste grupo de trabalho. Aliás, temos aqui participantes de, do Brasil, de São, Tomé, de São Tomé e Príncipe, de Portugal, que fazem parte exatamente dessa, dessa rede e que, não sei se quererão dizer alguma coisa, mas que estarão certamente envolvidos neste, neste plano de ação que nós, que nós temos estado a desenvolver e que esperamos continuar uh, a desenvolver. Vou, se calhar, fazer uma última, uma última chamada. <risos> Perguntar se mais alguém quer fazer questões. Uh, caso, não haja, caso não haja mais, mais questões, eu resta-me agradecer muito uh, à Teresa esta, esta excelente conversa que tivemos aqui. Esta perspectiva de, de pensamento em grande, enquanto Secretária-Geral da IAU, enquanto mulher enquanto uma pessoa que tem, que tem uma, vasta, uma vasta experiência uh, pessoal e profissional que, que partilhou uh, aqui connosco um, e, e por ter deixado de facto uma coisa que estava agora a fazer, que era importante, uma avaliação de trabalhos para poder, para poder estar aqui connosco, é que de facto é de facto, revelador de, de uma pessoa muito, muito especial. Muito obrigada, professora Teresa. Obrigada, e os outros que não vejo, foi um gosto estar, estar com vocês. Obrigada. obrigado Professora, muito obrigado e as minhas felicidades para, para o futuro. Para vocês também, com Muito obrigado.